os mais comuns e típicos exemplares dos Hobbits, os Pés Peludos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Pés Peludos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 e nós sabemos o importante papel que eles vieram a desempenhar na Guerra das Joias. No entanto, os Hobbits são mencionados pela primeira vez nos Registros depois de um milênio da Terceira Era. 1050. Os Perianath são mencionados pela primeira vez nos Registros, com a vinda dos Pés Peludos a Eriador. Os Hobbits, no entanto, não guardavam registros da história de seu lar original. Eles só começaram a documentar a sua trajetória a partir do povoamento do Condado. É dito também que, suas lendas mais antigas mal remontavam além dos seus dias errantes. Dias Errantes, (wandering Days no original, seria o período Nômade dos Hobbits, quando migraram de suas terras ancestrais para o Oeste. As histórias mais antigas dos Hobbits indicam que eles viviam, no passado distante, nos vales superiores do Anduin, entre Verde Mata, a Grande, e as Montanhas Nevoentas. O que deve ter levado à migração para o oeste foi a multiplicação dos homens e a sombra que se abateu sobre a floresta. Antes de atravessarem as montanhas, os Hobbits se dividiam em três estirpes, Pés Peludos, Harfoots, grados, stores, e cascalvas, fellow hides. Harfoots, plural, destinado a ser inteligível em seu contexto e reconhecido como uma forma alterada de um nome antigo, Harefoot, ou seja, aquele com pés peludos. Supõe-se que represente o inglês arcaico Harefoot, depois Herfoot com a mudança usual de "-er", para "-ar", em inglês. Cabelo, em inglês moderno, embora relacionado, não é descendente direto do inglês antigo Har, her har do alemão. Harfus, do alemão, representaria adequadamente a forma, o significado e a ligeira mudança de ortografia de um nome próprio antigo. Os pés peludos eram mais morenos de pele mais miúdos e mais baixos, eram imberbes e não calçavam botas. Suas mãos e pés eram aseados e ligeiros, e preferiam os planaltos e as encostas dos murros. Além disso, os pés peludos não possuíam qualquer vestígio de barba, ao contrário dos grados, que tinham uma penugem no queixo. Eles não usavam botas, porque seus pés já possuíam uma sola grossa naturalmente. Lembrando que não havia aquilo de pés maiores do que o normal. Os hobbits tinham pelos nos pés, mas o seu tamanho era normal para sua altura. Eles não tinham aqueles pezões que nós vemos nas adaptações. No passado, os pés peludos viveram muito tempo nos só pés das montanhas. Por isso, eles tiveram muitos contatos com os anãos. Foram o primeiro grupo a partir para o oeste e perambular por Eriador, para lá das Montanhas Nevoentas em 1050 da Terceira Era. Eles chegaram até o topo do vento, enquanto os demais hobbits ainda estavam nas Terras selváticas. Na época de Bilbo, a maioria dos povoados antigos tinha desaparecido, mas um dos primeiros a se tornar importante ainda existia, a Aldeia de Bri e a Floresta Shire. Os pés peludos eram a variedade mais comum e representativa dos Hobbits, sendo também a mais numerosa. Tinham tendência a se estabelecer num só local. Foram eles que preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os Pés Peludos foram seguidos pelos Grados e depois pelos Cascalvas. Estes últimos eram os que tinham mais amizade com os Elfos. Interessante que os Cascalvas, muitas vezes, se tornavam líderes ou chefes entre os pés peludos e grados. O maior contato dos Hobbits depois que chegaram em Eriador foi com os do Com os Homens do Oeste, eles aprenderam a escrita. Então é isso, pessoal! Essa é a história e as características do ramo mais comum dos Hobbits. Pés peludos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa page no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos.